olá pessoal do f1 horizon hoje estou trazendo aqui mais um vídeo de fórmula 1 como sempre né e hoje eu voltei com as voltas rápidas, né hoje não hoje eu não voltei né? foi nesse vídeo que tá aparecendo card aproveite se você não assistiu beleza e vamos que fazer a volta rápida em as marina abu dhabi com a ferrari zona o tempo tá aparecendo aí na tela como vocês estão vendo e bora lá se for rápida mesmo vocês deixa o seu like beleza e fui eu <fixas> Thank you.